No anterior visitamos em Campos do Jordão, o parque Amanskir, a Vila Capivari e o Morro do Elefante. Mas há um outro jeito de chegar lá em cima, o teleférico. Eita, filé. Este teleférico foi o primeiro a ser construído no Brasil em 1970 e ainda é o mais alto. O trajeto dura 5 minutos. O valor da ida e da volta é R$17,00. Eu não recomendo que você vá se tiver medo de altura. A pior parte é a volta, onde a altura da cadeira soma a altura do morro e a cadeira chacoalha um monte. Isso se você não tiver o azar de ficar parado lá em cima. Ah não, não para aqui não! Ai Jesus! Tanto lugar pra parar, me parar no pior par... Ai, Jesus! Não! Ah, isso aqui tá balançando demais! Não, porra! Ui, anda, caralho! Caralho! uma atração muito divertida, a gente super recomenda. E para os amantes de cerveja, visite também a cervejaria Baden-Baden. Música -Baden. Além de aprender todos os processos de produção da cerveja, você faz a degustação de três rótulos e ainda ganha um lindo copo. O valor do tudo é de 30 reais por pessoa. O Palácio da Boa Vista é a residência de inverno do governador de São Paulo e abriga um acervo com cerca de duas mil peças históricas incluindo obras de Tarsila do Amaral, Portinari e de Cavalcante A visita guiata é gratuita, mas não é permitido filmar A gente acabou de sair do Palácio do Governo e são 3h20 da tarde, a gente está morrendo de fome a Thalia escolheu esse cacerola pra almoçar? Mas presta tá na 3 e meia da tarde. Amém, ainda bem que tá aberto. O café Geneve é um lugar muito acolhedor e bem decorado. Ele é ideal para pequenas refeições ou para curtir um cafezinho no final do tarde é isso aí, pessoal. Nosso fim de semana em Campos de Jordão está chegando ao fim. A gente visitou a maioria dos pontos de interesse. Não todos, então ainda tem coisa para a gente fazer numa próxima visita, o que é legal, de certa forma. É, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha se possível, fala aqui se você já foi para Campos, o que, que você mais gostou. E é isso aí, pessoal. Tchau!